E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titia, trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra tá recebendo novos vídeos que saem aqui no canal, beleza? E... quero falar um negócio aqui pra vocês. Eu tô vendo aí que vocês estão curtindo o vídeo aqui. A próxima... eu falei que na próxima evolução ia mostrar uma coisa top para vocês. Eu peguei 300k naquela é evolução lá, né? Daí, falei que nessa evolução ia fazer alguma coisa top. Aí, ó, essas coisinhas que eu peguei aqui, né? É bem básico, né? <risos> Mas... deu pra... quer ver, Fazer uma evoluçãozinha aqui ó. Aí, pra vocês verem. mais 12, tá full 12 beleza, tá só com o avanço 2 aqui na esse epic diários antigo, tem esse escudinho aqui esse escudinho foi caro, mas beleza. Tá assim, basicamente. Vai for 2K. Ainda tem 14 milhões de cupom. Dá pra fazer muita coisa ainda aqui, né? Aí as pernas estão assim. Eu dei uma upada aqui nas pernas. E hoje eu vou upar o totem, mano. Eu vou pegar um FC bom aqui, upando esse totem. Eu acho que eu vou deixar ele full. Na moral, tem muito cupom. Eu acho que eu vou deixar ele full. Vou tentar pegar, quer ver? Nesse nível 28 que eu tô. Pelo menos dois 2 milhões de FC. Se eu pegar 2 milhões de FC no nível 28, eu já vou achar uma coisa muito top. Deixa eu ver aqui. recruta não. Deixa isso aqui não usar Deixa aí, beleza Mano, eu tô pensando aqui em fazer vídeo sim, galera Eu ia postar esse vídeo a 5 horas, mas não deu Vou postar aí mais tarde, porque tem de editar tem de ainda fazer as coisas Começa a, a quer ver, evoluir aqui o Totem Deixa uma musiquinha aí, de fundo, rolando Deixa o like aí, beleza Chasing away my fears I'm on my own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 Beleza, faltou honra mano, tô com 95, 956, 953 mil de FC, ficou faltando honra pra eu acabar de upar, mas beleza. Deixa o like porque quer ver, só aquela parte lá demorou pra caralho, pra vocês irem é um pouquinho rápido, porque eu coloco a música de fundo um pouquinho, acelera um pouco o vídeo, pra mim é bem complicado, então deixa o like. Beleza, aí pra vocês verem quase 3 mil de ataque, olha que tá nível 28 hein mano. Deixa eu ver aqui que eu posso pra pegar esses um de você. Totem já foi. Ok, deixa eu ver aqui. Figura. Posso querer ativar umas aqui. Que dá pra comprar. Né? depois você vê. Vai melhorar, melhorada. Tira isso aqui também. Vai comprando, é baratinho, né, mano? Depois você só excluído A super depois você compra. É assim que funciona. Isso que dá pra comprar, você vai comprando. Beleza? Tá dá pra comprar. Isso. Aqui também. Se tiver essas um pouquinho, um pouquinho aí. Fica é em boa. Um, Deixa eu só pegar e colocar esses dois aqui Hum, vai ficar faltando ainda Vai pegar um milhão de FC Pelo menos eu achava que dava pegar uns dois milhões aqui Mas não vai dar não E eu vou te mostrar onde que pega os itens melhores aqui, ó No servidor, bem fácil, tá ligado? Só se fazer AG, mas tentar VIP 7 Por isso que no momento eu tô VIP 7 aqui Eu tenho que ir lá na fazenda também Peraí aí que eu já vou lá, mas eu quero mostrar pra vocês Aqui em AG, ó No app, é esses itens aqui, ó esses itens que dão aí, Eu peguei... Comprei, né, para falar a verdade O Epic Mas dá muito item aqui, ó Só se chamar alguém forte Que você conhece Mas a negada daqui é bem desumilde Então não sei se eles vão te ajudar, não Se eu tiver online E tiver um bom FC, né Até lá, posso te ajudar Aí dá, dá certo por enquanto eu vou recolher isso aqui Bem, beleza? Vou plantar aqui de novo. E o seguinte, galera, eu tô tentando pegar aquele UFC aqui. Vocês me dão uma dica aí. Quem for forte e tá assistindo o vídeo aí, que vai ajudar, ó, agradece. Mas, beleza. Aqui tem que gastar cupom. Podia vir alguma coisa que presta aqui. Peguei um milhão e cento e de... dezoito K. Um milhão e dezoito, K, né? Mas beleza, né? Consegui essas arminhas aqui. Vou mostrar pra vocês onde que eu consigo essas armas aqui. Como que você fica forte aqui bem rápido, mano? Ó, você vai. Faz... você vem aqui nas instâncias, daí você fica clicando aqui, ó. No fácil, no pintinho, tem as coisas, entendeu? Daí eu gosto de fazer. Ó, pintinho difícil aqui, ó. E tem um formigueiro difícil também. Mas aí é pra você ver. Ó as coisas que dá aqui. Aí os caras não é isso aqui. Daí os caras ficam perguntando. Onde você arruma as coisas? Vai nas distâncias, mano. Tô com um milhão e um pouquinho aqui. consegui o pano totem, hein? Vocês viram? Vou colocar uma música aí de fundo Que é muito barulho que acontece aqui Daí eu tenho fazer isso Mas deixa o like de vocês aí vídeozinho vai ficar um pouco menor hoje E mano, vai demorar um pouquinho para fazer essa capa Pra fazer as coisas aqui Vou mostrar para vocês que aqui dá itens muito bom mano precisar de ajuda, só na o tia -tia aqui ó Sem o tchê o nick aqui E mais para frente a gente vai fazer agir aí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 I mean, I lost my style <laughs> And where were you when my heart was on the ground? Então, galera, vocês viram aí que os itens vêm muito bom, mano. É só fazer as distância tá ligado? Daí você vai conseguir pegar essas coisas aqui tudo de boa. Ativar as figuras, O que você precisar, mano? Deixa eu ver o que tem pra ativar aqui. Por enquanto, não tem nada, tá ligado? Mas, ó, já tô pegando um FC bom aqui. Eu vou fazer, aqui ver, umas coisinhas aqui pra mim pegar um FC bom, galera. Daí, quer ver? Eu vou pegar uns itens aqui pra ficar tudo de boa. Vem pegar um FC favorável, legal. E aí, daqui a pouco eu volto aí com vocês só pra mim fazer a evolução. E eu, ó, ativo. Acho que... Tô com 14 milhões eu tive uns, 15, uns 5 milhões de consumo aqui de cupom. Então, deixa o like por isso, mano. Que, na moral, foi muito consumo. vocês aí, galera. Eu fui na estância difícil, olha o que que veio. Já tão difícil. as coisas que vem. Que é, é a base para você fazer as fulguras, mano. Olha lá pra vocês aí. Agora vem cá, ativa Por isso que vem? vocês vão ver. Vou pegar é que, sei que mano. Só tem noção das coisas, na moral. Legal. Vai ativando tudo. Vou comprar uns 99 que isso gente. Já era, tá ligado? Vai upando, ó. Devagarzinho vocês vai ver, rapidinho eu pego meu FC aqui que eu preciso Daí ó, tem de, upar esses... Tem de abrir esses aqui ainda Ainda tem muita coisa galera, vocês podem ter certeza que aqui ó Não vai faltar negócio Mas hoje eu vou pegar pelo menos uns 1, 1 milhão e meio aqui nessa evolução Daí eu termino o vídeo Galera, o pessoal colocou uma música de fundo aqui Mas eu pego algumas coisas aqui Naquelas instâncias que eu mostrei pra vocês Os caras é burro, fica perguntando Onde você dropa, onde você pega isso aqui ó mas por que o um cara não serve pra caçar, né, mano? Vai nas instâncias, Lobão. Não fica perguntando não, porque eu, não, eu mesmo não vou responder, não, tá ligado? A sendo desumilho nessa parte, porque ninguém me ajudou. Ninguém? Aí, ó, pra vocês verem. Eu peguei isso aqui tudo nas instâncias, mano. Sei lá, tô com um milhão, ó, um, quase um milhão e meio, level 28, mano. O que, que vocês acharam dessa evolução? Curtiu? Então, quer me dar dica, cara? Me fala alguma coisa aí que eu posso querer ter fazido errado. E você pode falar assim, ó, titi, você esqueceu de fazer isso aqui? Que você ia pegar mais FC. Você pode comentar aí que eu vou te dar o um coraçãozinho. Digita um ou não digita dois porque muita gente agora tá acostumado com um daí eles nem assiste até o final digita um digita dois aí eu vou dar um coraçãozinho aí no seu comentário sei que não é grande coisa mas é só para mim ter uma noção de quantas pessoas assistem até o final beleza meus amigos então basicamente a conta ficou assim né mano o pei muita coisa aqui tá com quase é, 40 mil de, de vida aí né e muito obrigado mesmo porque assistir o vídeo até esse momento deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho de notificação para todo vídeo que sair aqui ó você receber na hora demorou e faz o Seguinte, me segue nas redes sociais que tem o um Facebook e Instagram. Se você quiser ter uma interação mais próxima de mim, tem minhas redes sociais e tamo junto. Um abraço do senhor Tietchan. Até o próximo vídeo e falou!